O que é disciplina? Disciplina é quando você não tem vontade porém, você faz de qualquer maneira. Disciplina é quando você está cansado, você quer desligar o alarme e dormir. Mas você levanta sua bunda e faz o que precisa ser feito. Disciplina é honrar o compromisso com você mesmo. Disciplina é quando você faz o que faz, não querendo fazer agora, para que você possa obter o que você quer em sua vida mais tarde. Disciplina é algo que poucas pessoas têm. Isso é disciplina, muito apertada, muito difícil. Muito ocupado, muito cedo, muito esticado, não tem desculpas. Cansado? Sem desculpa. É muito difícil? Sem desculpas. Muito ocupado? Sem desculpas. Sem desculpas para adiar. Sem desculpas para enfatizar. Sem desculpas, você pode crescer. Você pode se tornar o que você quiser, caro irmão estrangeiro. Estou farto de pessoas que falam sobre, querem mudar de vida e não fazem nada para isso. Querem mudar, eles falam sobre o quanto eles querem, seu sonho, mas suas ações me dizem, uma história diferente. Alguns de vocês dizem que querem esta vida, uma vida melhor, mas suas ações me dizem que é o quarto da fila ou o quinto na linha, o sexto, sétimo, oitavo da linha. Você quer muito, mas só quando é fácil. Você quer muito, mas quando chega no difícil você está fora. Toda vez que você coloca o seu sonho em segundo plano você está destruído. Você quer seu sonho vivo, ou seu sonho lentamente morrendo? Você tem que fazer aquela vida que você quer de prioridade. Então você tem que mostrar que você quer a vida que deseja. Você mostra através de suas ações. Mostre que você quer colocando-o em primeiro lugar. Colocando as horas, fazendo sacrifícios, fazendo as coisas que são desconfortáveis hoje, para que você possa ter uma manhã confortável, fazendo as coisas que não são fáceis, então seu futuro é fácil, dizendo não para as coisas que te paralisa que te faz perder tempo ou que te dá preguiça. Para que você possa viver seu sonho no futuro, este mundo está cheio de faladores e todos vão falar sempre de tudo. Ignore todos os que fazem críticas negativas. Seja um dos 5% que com poucos recursos soube fazer e realizar um grande projeto de vida. Espero que absorva tudo isso. Deixe seu joinha no canal, e se inscreva para novos vídeos. Um grande abraço e rumo ao caminho para uma vida melhor.